Olá, tudo bem? Você conhece quais são os sintomas do diabetes tipo 2 apesar de geralmente ser silenciosa, essa doença pode manifestar um ou outro sinal. Conheça os sintomas da diabetes tipo 2. A diabetes é uma doença que dá sinais, mas nem sempre eles são evidentes. Assim, a doença pode se desenvolver silenciosamente. Estar atento pode ajudar no diagnóstico, e imagine que quanto mais cedo essa condição for detectada, mais chances de tratamento ela terá. Veja quais são os sintomas da diabetes tipo 2 mais frequentes e fique de olho. 1. Micção frequente. O liúria ou mixão frequente é um dos sintomas da diabetes tipo 2 e indica que o açúcar no sangue é alto o suficiente para começar a derramar na urina. Isso acontece porque os rins não conseguem acompanhar os altos níveis de glicose do corpo e assim eles permitem que uma parte desse açúcar entre na urina, estando lá ela absorve mais água, retirando líquido dos tecidos do corpo e o resultado desse processo é uma sede excessiva e idas acima do normal ao banheiro para urinar. 2. Sede excessiva. Ter uma sede excessiva é considerado um dos primeiros sintomas de diabetes tipo 2. Conforme citado acima, uma vez que o açúcar é lançado na urina pelos rins, ele absorve a água dos tecidos de todo o corpo, provocando esse sintoma. Para não provocar uma desidratação, o corpo envia os sinais que está com sede, mas muitas vezes tomar água não satisfaz. Além disso, a ingestão de água frequente leva o corpo a urinar mais vezes. 3. Fome excessiva. Polifagia ou fome excessiva é mais um sintoma da diabetes tipo 2. O descontrole dos níveis de açúcar causa uma deficiência de glicose nas células, e quando elas não conseguem absorver o açúcar, isso deixa os músculos e órgãos sem energia e o seu corpo procura por mais fontes de combustível, causando fome persistente. 4. Sentir dor ou dormência nervosa. Sentir dor. Formigamento ou dormência nas mãos, dedos, pés e dedos dos pés podem ser um sintoma de diabetes. Essa condição indica uma possível neuropatia diabética ou danos nos nervos e é mais comum em pessoas que já estão com a doença por alguns anos. 5. Cicatrização mais lenta. A cicatrização mais lenta provocada por diabetes tipo 2 é resultado da má circulação, acompanhado pelos efeitos do açúcar elevado no sangue nos vasos sanguíneos, imunodeficiência, entre outros. Diabetes retarda o processo normal de recuperação, tanto de infecções quanto de feridas. É comum que pessoas com a doença tenham um processo de cicatrização mais lento, isso porque a circulação sanguínea está comprometida, além de outros déficits nutricionais. Se você apresenta infecções frequentes ou machucados e cortês que demoram para cicatrizar, isso pode ser um sintoma precoce. 6. Visão embaçada. A visão embaçada costuma acontecer no início do desenvolvimento de diabetes, quando ele ainda não está gerenciado. Essa condição indica uma alta nos níveis de açúcar no sangue, deslocando o fluido para a lente do olho, causando inchaço. A visão embaçada é geralmente temporária, mas afeta a capacidade de ver claramente. Isso geralmente resolve quando os níveis de açúcar no sangue se normalizam. 7. Pele escura em algumas regiões. Uma pele mais escura nas dobras dos membros pode aparecer e costuma ser chamada de acantose nigricans. Eles são frequentes nas regiões das axilas, pescoço e virilha e é um sintoma de diabetes tipo 2. 8. Perda de peso. Quando a insulina está descontrolada, ela pode ser insuficiente, deixando o corpo sem energia. A insuficiência faz com que o corpo comece a queimar a gordura e o músculo para gerar energia, e esse processo pode provocar uma perda de peso. 9. Fadiga. O fato das células ficarem sem glicose na quantidade suficiente deixa o corpo cansado.